Bem-vindo de novo no Ghost Hotel para esse jogo de RA, uh, RA com as regras de RA. O que acontece é que é, estava com muito trabalho e daí não segui muito bem, acho que nem conseguia uh, ir para esse jogo, mas consegui isso que é coisa boa mas uh, não sei muito bem das regras é, estamos no aí é, tem o vírus do Ébola e estamos DBM é, DBM e a gente vai é, e o Zaire vai brigar contra a gente e tem um terceiro time que é do Ébola e é isso eu não sei mais o meu meu general mandou meus quadros feito de Coba, o Silvio, o Jorjão, não, o não, não acordou, enfim, e a gente vai avançar aqui para segurar o inimigo e não deixar ele avançar. <risos> namal vin ce la dis brage vin cel 5 Deu eu não podia pegar isso não. Primeiro andar, segundo andar, último andar. Vai. aqui ó, bem tá. reto, não tem também passa a correr pronto tá. 재미 aqui neutra com que vou filtrar Olha, aqui, ó. Você Ó, Ele perde aqui, né? Tá todo em dois, ele Foi o Mazuri que me matou, eu vi ele, abaixei a arma, sei lá por que, me matou. Agora o general vai levar a gente para fazer negociação com o Ébola, e a missão é essa. Eu e o Rodrigo de Coba, a gente vai passar por trás, negociar a passagem, passar por trás da base inimiga para recuperar o máximo de item que temos que recuperar, e depois atacar eles e meter a pressão. enquanto ele Vai tentar é. trazer um, sei lá, um científico pra fazer alguma coisa que não entende Quatro dinheiro fino, agora eu preciso de um cara que vai comigo, nós vamos em três lá Você que gosta, tá ligado, você vai comprar a traição deles, beleza? Tá vai, vai. Não, negociação. Negociação, negociação. O seu bolso está aberto? faltando um tubo aqui Ah, beleza Olá Do jeito que tá aqui, eu consigo mandar um cara pra fazer com detalhes e um cara pra cobrir. Se vocês me derem mais dinheiro eu consigo mandar mais um Mais e... um? Maravilha Mais um? Você tem só um? É, porque eu tenho um cara aqui comigo e outro aqui na escada, o resto tá segurando todo mundo ali Por que? Vocês estão sendo atacados? O pessoal tá vindo aqui metendo bala. Ah, e o pessoal que nem eu, tô, o pessoal chegou aqui comigo, aqui, e eu aqui negociando, os caras estão tirando em mim. Mas mano. quanto você quer pra uma mais? Ah, pô, não dá mais um de dinheiro, mais um dinheiro que eu Quanto que você vai dar pra você? Eita. Eu quero quatro bolas com ele aqui, avançando por esse flanco aqui atrás e atacando lá os ares. Mano, dois pacotes de dinheiro por pessoa. Por dois pessoa. Por, pessoa? por pessoa? É, por pessoa. Por pessoa é muito, hein? Os caras são tão bons assim, os caras do iron man, aham. Uhum. Quanto Beleza? os três? Dois, dois pacotes para três. Não, dois pacotes para três, mas três caras. Não ganha, ó, não. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Tem um grêmio é maior que os outros. Vê se vale dois. Me dá mais um pacote. Então, eu mando mais um aí, Eu mando os três. Vamos, vamos! Vamos! Ah. Peguei tudo puta Vamos, vamos, vamos, vamos, gente! Estão pressionando, estão pressionando. Talvez é bom pressionar pela frente agora. Então vai. Ok, morri rápido, estupidamente, nem recuperei nenhum objetivo. Mas os caras ficaram atrás e estão pressionando a base inimiga. Vamos pressionar pela frente também e cercar a base. Aí não, foi, não foi. Aí, pro final do jogo, a base deles ficou cercada. Eu acho, se alguém sabe, pode me corrigir. Eu fui dar uma olhada em cima do efetório e eu vi uns caras do ebola passando. Eu recebi eles, se esconderam, fiquei procurando eles, mas não achei. Então, superou o esporte e fui atacar a base deles. Ebola, ebola, cuidado, patinaram, eles gente. Aqui, ó. Ah, eu fiquei um pequeno tempo sem a câmera do, do capacete. Aí fui salvo porque o jogo parou, por causa de uma bomba de fumaça que claro. começou a pegar fogo uh! O jogo voltou, mas parece que esqueceram de mim é. ah, O cara ficou e brigou com o cara de trás achando que era ele que atirou Agora eles sabem que eu estou aqui, eu preciso fugir. Eu esqueci que eu era médico com adrenalina e tudo. Eu poderia ter consertado minha perna e não pensei. Então vou tentar me arrastar. Ah. Ah. Ah. Ah. é isso aí, terminando uma bela morte, os caras continuam atirando em mim. Nesse jogo eu usei minha pela primeira vez minha K416, é uma Vortex Mod 416, que é uma maravilha, um puta de marcador da hora, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre, sobre ela. Uh, obrigado para a galera do, do COBA, uh, o Rodrigo, o Silvio, uh, Silvio que passou os vídeos dele, uh, que estava jogando Sniper. Belos tiros. Tô morto, tô morto. E calma, foi um prazer calma. jogar com eles e puta jogo mais uma vez no, no hotel. Puta jogo. E... É isso. Próximo será o Hydra. Eu fui aqui na semana, não deu muitas coisas. Eu acho que perdi um dos meus melhores tiros. Mais é, é isso aí. Falou, gente. Ah, filha da puta. <risos>